Fala galera! Então eu falar aqui pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque são recebidos Em 3, 2, 1 Dois pacotes que acabaram de chegar Dois pacotes que acabaram de chegar E eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Seguinte, ó Chegou esses dois presentes aqui vocês estão vendo aqui Esse aqui veio da China que Eu comprei no site Niche até falei pra vocês que não ia chegar Mas chegou depois de 4 meses, ótimo e esse fone, esse, esse fone da Sony aqui, que eu comprei pra mim mesmo, né? Pra me presentear. Eu vou abrir primeiro. Qual então, que vocês querem falar primeiro aqui? O Sony. ou esse pacotezinho aqui, que é mais interessante. Hein? Hein? Hein? Não sei se vocês estão interessados aí. Então, é isso. Eu vou trazer vocês pra mais perto aqui de mim. Certo? Mais perto. Mais perto. Mais perto. Vem mais perto. Mais. Mais um pouco. Aí tá bom? Não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Pronto. Aí tá bom. Show. Quadro tudo bem direitinho aqui, ó. Massa. Agora vamos abrir os presentes. Cuida. Seguinte. Vamos abrir, ó. Esse negocinho aqui. Tem um Sony aqui, ó. Sony. E esse pacote. Vamos abrir primeiro o fone da Sony. Deixa eu ver aqui, aqui. Calma. Ele abre assim, ó. aqui agora. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Uau, caraca, mano Branco, do jeito que eu gosto Olha aqui, olha isso Olha isso aqui na caixa, é assim, galera ó. A caixa atrás E aqui a frente da caixa Deixa eu abrir aqui ó. E o bom é que é Só que só pra me adaptar no meu celular Eu vou ter que, que usar meu adaptador Galera, se liga No que fone irado Olha isso Vocês estão vendo aí e yeah. é, olha isso, curti demais, ó, velho Deixa eu abrir aqui assim Ó, se liga, galera, tem o um nome da Sony aqui Ó, curti, e dá pra atender o celular também, se alguém ligar, ó, se liga E é isso, esse foi o fone da Sony Vamos abrir esse outro pacotinho aqui, que tá aqui Vou ser bem rápida mesmo, ver o que é Eu comprei várias coisas no site, mas eu não sei o que é Ah, sei o que é, já tô lembrando Ó, abri aqui. Outro, outro... Será que é outro? Será que é outro? e É outro relógio mesmo. Outro relógio. Só que esse é preto. Só que... Deixa eu ver aqui. Calma. e eu li. Espera. Calma, calma, calma, calma. Pronto. Abri aqui. Tá certo. Deixa eu ver se não é... Ah, é verde também. Eu pensei que era luzinha. Era... Gente, o ruim... É que você nunca sabe se vai vir do jeito que você quer. O relógio é do jeito que eu quero, só que a luzinha desse daqui, ó, era pra ser azul e veio verde, igual esse daqui, ó. ó, mesmo. Opa, ó, vou botar os dois ao mesmo tempo, ó, tá vendo, ó, calma, agora ó. ó, se liga, era pra ser um azul e uma verde, mas de boa, tranquilo. Esse daqui eu vou fazer um sorteio. O que vocês acham que eu faço com esse daqui? Esse daqui eu vou usar. Agora esse daqui eu vou certear. Beleza? Então, se você curtiu esse boxzinho aí, ó. Já se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso. Vou botar o fone aqui pra vocês dar uma olhada ver se vocês curtiram. Vou botar aqui o fone. Se liga, Se liga, galera. Olha aí. Ó. E é basicamente isso, beleza? Eu recebi de hoje um relógio, como vocês estão vendo aqui, ó. E esse fone que eu curti muito. É isso. Beleza? ó, O relógio aqui, deixa eu ceder a luzinha dele. E é isso, beleza galera? Se vocês curtiram esse vídeo, já sabe, deixa o um like aqui para ajudar a gente no canal. Eu espero que vocês tenham curtido. Todas as vezes, todos os dias que eu receber um presente ou ganhar alguma coisa, eu vou trazer isso pra vocês, pra fazer parte da nossa história no canal. Espero que vocês tenham curtido e se divertido, beleza? Esse foi mais um vídeo de recebidos do nosso canal. Tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo. Agora vocês escutar minha música aqui, valeu? Vou escutar essa música. A música que vai sair aqui, ó, é a que eu tô escutando, beleza? Valeu, fui!